Em janeiro deste ano, o salário de Paulo foi reajustado em 10%. Em fevereiro, foi concedido a ele um novo aumento de 30%. Nessas condições, é correto afirmar que após os dois reajustes, em relação ao salário original, o aumento foi de... Então, analisando aqui a questão... Essa é uma questão clássica de porcentagem. É uma questãozinha clássica de porcentagem sobre aumentos e descontos sucessivos. É uma questãozinha muito batida né, em prova. Então, é uma questãozinha de porcentagem sobre aumentos e descontos sucessivos. Então já analisei né, a questão, já interpretei, já sei qual é o assunto e já sei ali o que o problema está pedindo. Então, a primeira etapa, ok. Qual é a próxima etapa? Resolver. Para resolver, entra em cena a segunda técnica do método, que é a técnica R. Então, lá no nosso curso do bombeiro, de tanto você estudar, de tanto você revisar, você já sabe qual é o comando. Então, para resolver uma questão de porcentagem de aumentos e descontos sucessivos, eu tenho que utilizar... A técnica CVM. Eu tenho que usar o CVM. O que, que significa o CVM? Ó, o C é de faz a continha. O V é de volta uma casa. E o M multiplica. Então, ali é uma colinha. CVM. Ó. Faz a continha. Volta uma casa. E no final você multiplica. Vamos lá. Vamos aplicar agora. A técnica CVM. Primeiro passo, né? Analisar ali os aumentos. Né? No primeiro momento, teve um reajuste de 10. Então, é mais 10. É isso. E no segundo momento, teve um outro reajuste, só que agora foi de quanto? De 30%. Então, foi um aumento de 10, seguido de um aumento de 30%. Agora, é só brincar. Ó, CVM, Primeiro passo, ó, faz a continha. Então, eu vou fazer aqui a continha. Ó. Mais 10 com mais 30. Vai dar mais 40. Matemática básica. Fez a continha, ó, é só seguir. Ó. Agora você vai voltar uma casa. Então, quando você volta uma casa, muda os valores. Ó, o 30 vira 3 e o 10 vira 1. Só que quando você volta uma casa, ó, já é automático. Você multiplica. Você vai multiplicar esses valores. Ó. Mais 1 um vezes mais 3 vai dar mais 3. Dando fatality. 40 com 3. Mais 40 com mais 3 vai dar mais 43. Então, um aumento de 10 seguido de um aumento de 30, equivale a um único aumento de 43. Então, olhando ali as opções, gabarito letra B. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Vem cá, quer aprender mais macetes iguais a esse, que funcionam sempre, para você gabaritar raciocínio lógico na prova do bombeiro do Rio de Janeiro? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico para o Cbmr, É isso aí, família. Aqui a vitória é certa. Olha o que nós oferecemos nesse curso para você decolar. Cara, você vai gabaritar. Se você seguir o método e adquirir o curso, com certeza você vai gabaritar. Por quê? Olha só as armas. Módulo de matemática básica. Olha o que nós oferecemos para você relembrar toda aquela matemática da Tia Teteca. O módulo de matemática, de acordo com o edital. O módulo de raciocínio lógico, de acordo com o edital. E o mais importante, o suporte, tira a dúvida do aluno. Você não está sozinho. Tá? Toda aula tem um campo para você tirar a sua dúvida. Né? Se parássemos aqui, já seria sensacional. Só que fomos além. Esse curso tem quatro bônus. Se liga. Bônus 1, um, você vai levar um e-book de matemática e raciocínio lógico com 260 questões comentadas bônus 2 um e-book de raciocínio lógico com 173 questões comentadas bônus 3 cronograma do zero ao gabarito né em apenas oito semanas essa é a cereja do bolo e o bônus 4 ele é incalculável né seis meses de acesso mais seis meses você vai levar um ano pelo preço de seis meses. Marcão, passa logo a visão. Quanto custa tudo isso? É, <risos> e quantinho de padaria. Ó, se somarmos aqui tudo que nós oferecemos, né, seu curso sairia por mais de mil reais. Mas hoje você está levando tudo isso por apenas R$ 12,26,58. É isso aí, R$ 12,58 de 26 e 58 então não perca tempo já tá chegando o dia da prova então faz uma coisa matricule-se agora mesmo no nosso curso porque esse valor cara é para hoje né a gente não sabe amanhã depois da manhã como é que vai estar tá isso daí então compre logo vá lá garanta a sua vaga tá clica aqui ó aqui ó algum lugar aqui embaixo aqui na descrição do vídeo tá o link do curso. Mas cadê o link? Aqui, ó. Só você olhar aqui embaixo, em algum lugar aqui embaixo, tem o link para você comprar o curso. Então não perca tempo, já comece logo, porque, cara, tempo é sinônimo de aprovação. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente, 021 9702 99443. Falar com o Júnior. Legal? Beleza? Se você estiver vendo nesse né, vídeo aqui no carnaval, a galera está de recesso, mas manda mensagem e quando a galera voltar, a gente vai te responder. Beleza? Então é isso aí, família. Um forte abraço e vamos juntos rumo uma só aprovação. Te espero lá nas aulas, hein? Valeu!